E aí, pessoal? Tudo bem? Nessa aula nós vamos ver a forma vetorial de uma aproximação quadrática. E em aulas passadas nós vimos a fórmula de uma aproximação quadrática, onde f é a função que estamos tentando aproximar e x0 e y0 é o ponto no qual estamos nos aproximando. Mas como eu disse, nós já falamos disso em vídeos passados. E se você não lembra disso, eu sugiro que você dê uma olhada. Mas só lembrando rápido, esse aqui é o termo termo constante, isso tudo aqui é o termo linear, isso porque eu sempre estou pegando uma variável e multiplicando por uma constante e em toda essa parte tem duas variáveis se multiplicando. E nessa parte vai aparecer um x ao quadrado e um y ao quadrado, ou seja, é o termo quadrático. E o que vamos fazer nessa aula é transformar tudo isso em vetores. Mas como podemos fazer isso? Inicialmente, vamos escrever essa matriz que contém as variáveis x e y ou seja, a matriz que representa a entrada x e y. E temos uma matriz ou um vetor, assim por dizer, que representa as entradas x0 e y0, e o termo constante vai ser a mesma coisa que avaliar essa função em x0. Agora, esse termo linear se parece com um produto escalar. E se expandirmos esse produto escalar, vai parecer que estamos tomando a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. E ambas as derivadas estamos avaliando em x0. E cada uma dessas variáveis é multiplicada pela variável menos as entradas, que são constantes, então, vezes x menos x0 e y menos y0. E nós podemos escrever isso como o vetor gradiente de f, que é o vetor que contém essas derivadas parciais, e avaliamos isso em x0, e multiplicamos pelo vetor x menos o vetor x0. Então, essas Vetoriza esse termo linear, e agora temos que pensar nessa parte que é mais difícil. Como podemos vetorizar esse termo quadrático? No vídeo passado, nós vimos como fazer isso. Nós escrevemos uma matriz com os termos constantes, e o primeiro é meio, que multiplica a segunda derivada em relação a x. Então, meio, que multiplica a segunda derivada em relação a x. E, claro, fica subentendido que estamos avaliando isso no ponto x0 y0 na outra parte da diagonal nós colocamos a derivada de segunda ordem em relação a y então multiplicamos por essa constante mas meio que esse termo se separa em dois componentes diferentes se você lembrar da aula anterior, nós vimos algo parecido com 1a, um 1b um e 1c, um e quando resolvermos, vamos ficar com o meio, que multiplica a derivada em relação a y em relação a x, e aqui também. E multiplicamos isso pelo quê? Bem, no primeiro componente, nós queremos que apareça um quadrado aqui. E para isso, temos que colocar um x menos 1x0. Um e no segundo termo, temos que colocar y menos y, zero. Então, y menos y, zero. E ainda temos que multiplicar essa matriz pela transposta dessa aqui. Ou seja, deixa eu apagar essa parte e colocar a transposta aqui. Então, nossa transposta vai ser x menos x0 e y menos y0. Agora só tem uma linha. E se você fizer esse produto de matrizes, você vai ter essa forma quadrática. Se você não lembra como faz isso, eu sugiro que você dê uma olhada na aula onde transformamos uma aproximação quadrática em uma matriz. E claro, você também pode dar uma olhada nos textos da Khan Academy. E olha que interessante! Essa matriz é parecida com a matriz ano só não é ela porque tem esses meios multiplicando aqui. E o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse escalar para frente da matriz e ao invés de eu escrever tudo isso, eu coloco um hdf que é a representação da matriz ano. E lembre-se, cada um desses termos está avaliado em x0 y0 que eu não escrevi, lembra? Então eu posso colocar aqui avaliado em x0, já que o x0 vai dar um valor de y0. E ainda temos que colocar o lado direito, que podemos representar como x menos. X Zero. E temos a mesma coisa aqui à esquerda. Deixa eu apagar esse meio e colocar aqui. Então, meio que multiplica x menos x0. Claro, lembrando que essa aqui é transposta, tá? Portanto, esse aqui é o termo quadrático, e podemos representar a aproximação quadrática como o que de uma função f tendo como entrada vetorial, que é igual à função sendo avaliada em x0, mais o vetor gradiente da função em x0, que multiplica x menos x0, ou seja, um produto vetorial, mais meio que multiplica x menos x0, ou seja, a transposta de uma matriz e multiplica a esse da função em x0 vezes x menos x0. Essa aqui é a forma vetorial da aproximação quadrática, e o interessante é que agora só precisamos de uma entrada. Isso porque se trata de um vetor. E aí pode ter uma, duas, três, quatro, sem variáveis. Mas fica muito mais fácil representar assim. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.